Aqui é Vitor Gemac, presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará. O Sindicato dos Jornalistas tomou conhecimento da, das ameaças, intimidações e o cerceamento ao trabalho do colega Cleiton Silva, assessor do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará. Prontamente nós colocamos todos os nossos esforços e a nossa estrutura a favor do colega. Estamos acompanhando o caso, vamos cobrar é, rigorosamente para que haja uma apuração, para que haja é, a devida punição aos responsáveis por, essa, por essas intimidações e por essas ameaças. Vamos acompanhar, estamos acompanhando o inquérito e na próxima terça-feira nós estaremos reunindo com o secretário de segurança do estado do Pará, o Alan Machado, para discutir essa e outras agressões aos jornalistas aqui no nosso estado. Lembrando que o estado do Pará foi o terceiro estado mais violento do Brasil em 2022, e neste ano nós já temos casos graves como esse que ocorreu com o Cleiton. Né? Casos que envolvem agentes de segurança pública, que envolvem, que envolvem pessoas que têm poder, né, que acham que podem ameaçar e intimidar jornalistas, mas o sindicato está de prontidão e nós continuaremos atuando para que tanto esses casos sejam resolvidos, sejam solucionados, quanto também é, a gente crie mecanismos para que é, não, volte a, não voltem a se repetir né, as violências contra jornalistas e nós tenhamos um protocolo de segurança para, para o enfrentamento à violência contra jornalistas. É isso que nós vamos conversar com o, com o secretário de segurança. Vamos apresentar o nosso relatório para ele, o relatório criado em 2022, que apontou o estado do Pará, além de, de ser o terceiro estado mais violento do Brasil, apontou também que o estado em 2022 teve a maior quantidade de violências contra jornalistas. Nós batemos o recorde histórico com 22 agressões, intimidações, ameaças de todo tipo aos jornalistas. Então, a nossa categoria tem que estar unida, né? tem que estar atenta, tem que estar vigilante para que casos como esse não voltem a acontecer.